O moleque doido tá mandando uma batida. É a Gisele e o Jaipão. E pra completar o Javid, É o MC Marcão. O moleque é louco, o moleque é animal. Tá aportando o Javid, meu irmão. Roda, interna de confé. É que a minha filha é em Tanobi, eu posso te falar. Hoje é dia do de família. Eu, eu. Nós é mó chavão Então nós é parceiro Nesse bolso não tem nada Mas nesse tá cheio de dinheiro Hoje é bom, vou te falar Tô de camada, tô de E.U. Ô, na paradinha Tô bem pinando bumbum, então Vem na Santa Fé Onde é que eu mulher O tá no pulso Mas aqui é louco, então já é bom Vou te falar, escuta o rosto Da Hornete. olha pra nossa cara Juliette, o moleque chamou moleque bom Nós tá andando cavalo, nós tá Esse é o nosso carritão. Você tchau na minha rima Esse moleque é E no pulso é o Brade Oi, patrocina Quando eu vim a taradinha Que de rádio, tchau, áudio Nós tá os kit Vem andar na áudio, então Vou te falar um bagulho Mas preste atenção, é que o que é o Japão e o